No mundo da construção, desde a concessão do projeto entre arquitetos, engenheiros, à construção em si, à manutenção dos edifícios e de forma mais abrangente a é tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, não só na arquitetura, todas as áreas, o que aconteceu foi que a computação permitiu-te fazer, basicamente, o que é que é um computador é uma máquina que te faz milhões de cálculos por segundo e portanto coisas tão simples como o Excel que toda a gente utiliza, toda a gente sabe o que é o Excel consegue-te fazer cálculos que tu, de outra forma, quer dizer como é que ias, ias demorar anos a fazer o Excel, estás a falar do Excel o Excel é utilizado por arquitetos também é utilizado por engenheiros como é utilizado por toda a gente com contabilista, por ti por quem quer que seja, pelo professor o enfermeiro, o que quer que seja não é e é isto e a computação vai revolucionar a forma como as coisas se fazem, porque tu já não tens de tá, estar três dias para fazer uma conta. O computador faz por ti. Portanto, podes utilizar esses três dias para outra coisa qualquer, o que quer que seja. Um, a discussão é o que é que tu ganhaste com isso. É, esses três dias que tu ganhaste, porque o computador faz aquilo numa fração de segundo, os dois dias, 24 horas, etc, etc, menos a fração de segundo do computador, utilizas para quê? A questão é essa. E acho que hoje, cada vez mais, o que acontece é é utilizado para quê? Se calhar, eu lembro-me de ler muitas coisas sobre o que, é que era a Revolução Industrial, as críticas que se fizeram à Revolução Industrial, a época da digitalização, as críticas que se fizeram, e hoje em dia com a robótica, a inteligência artificial, e toda a gente disse a mesma coisa, havia dois grupos, os que diziam isto vai ser ótimo, porque vai libertar muito mais as pessoas, uh, havia os outros que diziam, Pai, isto não vai ser ótimo, porque o que te vai acontecer é que tu vão continuar a espremer, porque aquela fábrica, aquela empresa já presta um serviço e tem o um lucro de A, e agora vai conseguir produzir 2A no mesmo período de tempo, tu não ganhaste o tempo, o que acontece é que é suposto produzir mais, e tudo para ontem.